Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Te Agradeço do Diante do Trono, ok? A é, música está em Mi bemol, tá? Com passo 6 por 8, ok? E é, eu acho que é isso aí, né? Cifra na descrição E antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Se você não ativa o sininho, você não recebe as notificações e não fica sabendo do que eu posto, beleza? Bom, vamos lá? É, primeiro, não sei porque eu nunca gravei essa música, tá? Fica até embaraçado aqui, porque eu jurava que eu tinha feito o tutorial dessa música, né? Mas, segunda consideração é que eu sempre toquei essa música em Ré, não sei por que motivo, e eu fui tirar ela aqui pra valer hoje, e tava em Mi bemol. <risos> tá bom? É, poucos acordes, tá? A música basicamente tem três acordes, tá? Mi bemol, Lá bemol e Si bemol, beleza? E aí aqui dentro do Si bemol vai ter uma variação em algum momento aqui, que vai ser é, Lá bemol com baixo em Si bemol, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa é a introdução, né? É, você pode estar pensando que não tem nada para pegar nessa música, mas eu tirei aquela introdução do, do sopro, né, da orquestra e passei para o piano. Vamos pegar então? Beleza? Dois acordes aí, né? É, mi bemol, tá? E, é, na verdade, o inverso, né? Lá bemol e mi bemol, tá? Então, como que vai ser? A música está em 6 por 8, tá? Então, a, o nosso padrão de contagem vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra onde que a gente vai, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, beleza? E aí em cima dessa ideia vai entrar aqui, ó. Você pode fazer aqui a mão esquerda tônica e quinta, tá? E a direita você vai fazer, ó. Tá vendo? Sobre o Lá bemol, ó. E aí vai pro Mi bemol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, três, três, três, três, três, três, três. Tá? Vamos pegar isso aqui devagar, ó. Tá? Não tem muita coisa aqui, tá? Então não vou nem facilitar. Beleza? Já é fácil. Tá vendo? Aí vai pro Mi bemol, ó. Fazer um pouquinho mais devagar ó, o celular tocando. <risos> Pera aí, gente, deixa eu mutar. Aí. Pronto, agora um pouquinho mais devagar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí vem pra cá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Até aqui, tá bom? Essa introdução, coisa simples de fazer, tá bom? Vamos para a parte cantada. Na parte cantada, eu vou primeiro mostrar os acordes e depois eu vou passar um dedilhado para vocês fazerem aí, tá bom? Que aí tem muita gente que está vindo tocar essa música, apesar dela ser fácil e não sabe como encaixar aqui os dedilhados nos tempos, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês. Bom, começa aqui: é, Mi bemol, por tudo o que tem feito, Lá bemol. Tá? Mi bemol Tudo que vais fazer Si bemol Mi bemol de novo Por suas promessas Lá bemol E tudo que é Mi bemol Eu Quero te agradecer Si bemol por tudo, Com todo o meu ser Lá bemol Mi bemol Beleza? Até aqui Eu vou tocar aqui, tá? São esses três acordes, né? Só segurar o acorde, tá? Pra você visualizar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer todo o meu ser.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 Quatro, cinco, seis. Beleza? Então, fique registrado isso, tá? Vamos para a parte do Te Agradeço, meu Senhor. Dois acordes. Lá bemol e, bim, e mi bemol. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor assim. Vale reforçar que nessa parte do Te Agradeço, meu Senhor, cada acorde ele é tocado duas vezes. Um dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Então, vem a próxima parte, né? Deixa eu finalizar. Te Agradeço, meu Senhor. Aí vai fazer um crescendo, ó. Entra no Mi bemol de novo, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Beleza? Até aqui, tá? É, tem algumas considerações aqui a fazer, né? Vamos ver primeiro os tempos, né? Então, Tiagra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai pro Lá bemol, por, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Mi bemol. Te agradeço por me libertar e salvar. Lá bemol. Por ter morrido em meu lugar, te agrada Agora vai vir Mi bemol, des, Mi bemol com baixinho, Sol, Lá bemol, tá? É, como é que é? Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Beleza? Aí repete, Jesus te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, Lá bemol, Mi bemol, beleza? É, vamos dar uma melhorada nessa parte, tá? Então, vamos voltar agora do início, tá? E agora eu quero passar, é a ideia de dedilhado aqui, básica aqui, que eu cheguei aqui, para você poder tocar essa música. Tranquilamente, tá? é, como é 6, você vai fazer 1 um aqui, 1 tá? um com as duas, os dois dedos aqui da mão esquerda, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem o um acorde aqui, 1, um, aí você vai vir, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou seguir a sequência, ó. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, duas tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Beleza? Então, ó, dedilhado de Mi bemol é dedilhado de lá bemol, beleza? dedilhado de si bemol, beleza? tá? Seguindo essa sequência, então você vai tocar, né? Te agradeço. Meu Aqui vai dar duas vezes o dedilhado, tá vendo? Te agradeço. Vai vir, te agradeço por me libertar e salvar. Então, é, aqui para quem não estuda escala vai ficar difícil, né? É... Beleza? Então, vai ter essa passagem de baixo aqui, ó. Te agradeço por me libertar e salvar. Tá? Dá para fazer também com acorde. Te agradeço por me libertar e salvar. Mas se com escala aqui tá difícil, imagina aqui, né? <risos> tá bom? Então vamos, vamos focar na escala. Depois eu passo aqui, ó. Então ó. te agradeço por me libertar e salvar. Mi bemol, fá, sol, cai no lá bemol. Por ter morrido. Aí vai ter isso aqui, ó. Em meu lugar, Thiagra. Te <risos> Tem, tá, gente? Ó. Em meu lugar. Ah, até errei. Em meu lugar, Thiagra. Beleza, vamos de novo, ó. Te agradeço por me libertar. E Salvar. Beleza? Cai no Lá bemol. Por ter morrido. Ó. Em meu. Tá vendo? Lá bemol, Dó. Si bemol, Ré. Dó, Mi bemol. Em meu lugar. Cá. Aí volta. Gra. Beleza? de mais coisa aqui, tá? É, a metaleira faz uma parada assim, ó. Quer ver, ó? Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar, te Aí a metaleira faz uma parada aqui, ó. Tá? Não sei se vocês vão conseguir pegar, mas, ó. É, então vamos lá, onde que eu tava? Te agradeço por me libertar e salvar. Vou ter morrido em meu lugar, Tiagra. Ó, devagar, ó. Até faltou um baixo aqui, ó. Tiagra, é Deus. Tá? Jesus te, é, de novo, agradeço. Te agradeço, te agradeço, beleza? Vamos fazer devagar toda essa parte, que essa parte aqui deu uma complicada. Eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Gá, grá. Aí vai vir aqui, ó. Mi bemol. Beleza? Então, ó, Mi bemol, tá? Mi bemol com baixinho. Sol. Então, tá? Então, ó. Não é obrigado a fazer isso no piano, tá? Mas se você quiser uma versão mais incrementada, você faz. Te agradeço, Jesus te agradeço, beleza? Te agradeço, aí é, tem uma frase de piano aqui, para voltar para o início, né? É, é isso aqui. fazer aqui ou aqui o baixo, né? E aí Lá bemol e depois é, Lá bemol, Mi bemol e depois Lá bemol com Si bemol. Aí volta pro começo, tá? Vou passar essa parte para vocês, ó. É, tá no Dan, né, <risos> de novo, ó. É, deixa eu pegar o final aqui, eu te agradeço, Jesus te agradeço, te agradeço, aí vem a frase, ó, aí volta pro início, tá, é a música bem facinha, tá, gente, não esquece que tem a cifra aí na descrição, tá bom? E aí eu tenho certeza aí que quem tem vontade de tocar essa música vai conseguir tocar ela, tá bom? Espero ter ajudado vocês. E vamos ficar de olho aí no canal, tá? Porque semana que vem tem mais tutorial aí pra vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, tá bom? Não esquece de comentar aí abaixo aí. Vai falando aí os louvores aí que eu ainda não fiz, né? Tem muita coisa que eu já fiz, tá bom? Mas coloca aí nos comentários aí, quem sabe eu faço o tutorial que você colocou aí, tá bom? Um abraço, gente, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!